No ano de 2009, eu vi uma ministração do John Biviro, um dos meus autores prediletos, que me impactou. Ele falava a respeito desse assunto que somente agora saiu como livro, né? o livro X. A ideia é trabalhar essa, essa figura matemática da multiplicação e falar sobre multiplicar o potencial que Deus nos deu. Um material extraordinário. Quando Deus criou e estabeleceu o homem na Terra estabeleceu com o propósito de que multiplicasse, não apenas a raça. Quando olhamos para os dons, para os talentos que Deus nos deu, há sempre uma expectativa de que a gente possa multiplicar na parábola dos talentos. Dois que multiplicaram foram chamados de servos fiéis. O único que não multiplicou foi chamado de infiel. Acredito que nós precisamos desse entendimento. Acredito que isso não apenas afeta o nosso serviço, mas a própria relação com Deus, a nossa obediência, a nossa submissão a Ele e ao seu chamado. Um material fantástico que eu estou feliz em recomendar. Disponível em orvalho.com